Olá, aqui é o Bill, e hoje estou aqui trazendo Lawbreakers, isso, saiu beta, e vamos ver qual que é esse, talvez, novo concorrente de Overwatch, de Paladins, desses jogos desse mesmo estilo. E saiu beta, vamos testar, pelo que eu vi, eu dei uma testada antes, ele é um, um FPS estilo, tá parecendo mais um, um Quake Champions do que Overwatch Paladin, porque ele é um fast FPS, você vai entender porquê. Vamos procurar aqui uma partida. Infelizmente só tem server americano. Como vocês podem ver aqui. Então eu vou jogar lagado. Não vou jogar bem, lógico. Mas não conheço o jogo. E fecha FPS lagado. É impossível. Vamos lá. E eu volto quando eu achar uma partida. Estamos aqui, ó. A seleção de heróis. Tem o Vanguard. Tem vários personagens já liberados. Fora os que tem pra comprar. Aqui. Titã, ó. Parece um predador. Deixa eu ver que ele sai assassino. Esse daqui deve ser mais porra louco, pode ver que é melee, deve ser tem ó, daqui tem símbolo de ver, deve combate. ser healer, né 5, então, 4, vamos lá, vamos escolher aqui 3, o daqui mesmo, vamos começar esse modo tem que pegar uma bateria e levar pra base se não me engano, o, a esquerda desse daqui ele corre, ó, ele dá um dashzinho ele já começou ali já a trocação já como eu falei, é FPS, então aqui você não pode parado, eu vou morrer pra caramba nesse jogo Pra caramba, já tô avisando já porque É previsível isso Pelando aí, ó Eu nunca tô num time bom Esse Personagem Aí, ó, pegaram a bateria já Vai levar, ó Capturou, é tipo captura de flag, né? Aí quando você Põe a bateria, pega, pega, pega Nossa, Tem um lugar aqui que A gravidade some, você acaba Voando, eu matei um aqui eu acabei matando, matei ainda, eu sou esse 266 Batereza aí, não sei por que tá 266, ali. amigo Roubaram a bateria, eu já entendi, captura a bandeira Você pega a bateria, leva pro seu... sua base, né Vamos dar uma bomba ali, já pra deixar ligeiro é aqui, aqui, ó, a tá carregando A outra vai tentar roubar aqui, né? Nossa senhora O que que tá acontecendo? A vida, tô... O modo, o modo é, é bem complicado. Aqui fora parece que perde a gravidade, ó. Se dá um pulo, ó. E voa até um pouquinho. Meu personagem já faz isso. Ó, a gente tá quase carregando pra fazer um ponto já. E eu posso ter isso aqui, ó. Pra tá chegar na base dele. Ai, ah, mas cadê os caras? É. Ó, oh, tô com a ult, tem uma ult também, que nem os jogos normais, que aperta o que ele e vou esperar aparecer um personagem pra eu ultar aqui nele. Vamos lá ali, ó. Acho tá aqui não já. Vai dar nenhum mesmo. Ixi, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida, vida. Vou nele aqui, ó. Pum! Ih, morri. Mas matei. Ali no canto ali, ó, matei. Um matou o outro, ele era o mesmo, ele ultou ao mesmo tempo que eu. E é isso o jogo. Você vê que é bem rápido, é bem... Aí vai resetar a bateria. Essa mina aqui. É Assassina lá. Ela morreu. A bomba aqui, vamos subir lá. Opa! O jogo é bem corrido mesmo. Aqui é. E a vida vai que nem água, né? Você vê que não dá nem tempo. Vamos pegar outro personagem? Vamos pegar essa minazinha pra ver se ela é boa. Tem que vai aprender aqui? lá Bate O Shift, ela dá um dashzinho Para de dar E o E Ela joga uma bomba que eu não sei o que faz Agora vamos Dois pulos, vambora Vou roubar a bateria deles o Ezão lá, ó Vou por trás aqui Aqui, chega que ó. Eu... Nossa senhora Muito difícil, muito difícil Vamos voltar pra alguém que atira aqui, ó Isso aqui Ali, acquired the battery. Ai, Dá um dash uh. A gente tá no espaço, né? Você vê aqui, ó E o jogo tá liso Tô gravando aqui a 144 FPS De boa É uma coisa que... Uh. Peraí ah. Matei Ah é uma coisa que, o, os, por exemplo, o Paladin sai muito bem, bem mal feito, bem mal feito não existe, mas tem PC que não roda o jogo bem, roda com FPS, tipo, o gráfico pior que esse, ainda Opa! Vamos lá. Lembrando que isso é beta, o jogo pode mudar totalmente depois, né, porque ele sempre tem essas manias. Se não der muito certo esse estilo, eles já vão pra outro. Eu quero ver a ult desse. Bateria nossa ainda, já vamos lá a 100% hum. Opa, opa oh. Ah, mano, eu não recarregava Valeu, valeu, valeu A outra ia lutar e não deu pra ver a última Tenta 21 segundos pra lutar aqui, aqui mais um Nossa, demora muito pra recarregar isso aqui. Vou pegar a bateria, vamos fazer um objetivo aqui, ó. É, tá atrás de mim. Pega a bateria. Eu coloquei a bateria, mas já, vinha, já tinha um atrás de mim já pra roubar a bateria. Battery stolen. Bateria roubada. Mas é bem legal, o jogo em si, mas o ruim é se não tivesse a né? O único problema nesse jogo. Vai ser pago. Triste, né, galera? Pago é muito triste. Que mano, não tem pra que. É 2017, já não tem pra que fazer jogo pago, né? Ainda mais esse estilo, velho. Se arrecada com o dinheiro de skin, já era. Ó, tem aqui, ó. Vamos lutar. Peraí, vamos chegar mais perto aqui. Eu tô é honrado. Eu tenho Enemy is charging the battery. Mais um rei, isso, é pago e tá caro, gente. tá caro. Eu não lembro o preço agora, mas se for a Steam lá, é, aqui ó, a Tracer, né? Tira aqui, tira aqui, tira o aqui. É Nossa, é claro que eu tiro a pesada aqui, é mais difícil. Não tem venda, né? Vai embora, vai embora. 20 é. de vida, a pega a 20 de aqui. É Vai daqui, mano É Carinha pra caramba, né é, vamos fazer ponta agora Vamos subir aqui Pra pegar a bateria aqui, quando ela vier Opa. O seu tempo está terminado. Peguei? Eu não peguei. Ixi. Ally, acquired the battery. Dá um dash, dash, dash. Põe aqui a bateria. Ah, foi ele, que pegou, viado. Vou pegar a vidinha porque eu estou sem vida já. E 12 segundos para minha ult. Para a gente ver o que, que essa ult faz. Opa, a carinha era muito. Nossa, ele tinha isso aqui Nossa, vamos nas costas. Aqui quem fizer três pontos, tem já. E tem vários modos: tem modo de capturar a posição. Tem um que é quase igual a esse. Só que é isso. Vamos ver o que que eu faço. Eu aqui. 10 drop. Of your end. Ah, eu sou o começo do seu fim! Porra! Tô chegando pra matar ele né? Até que eu não tô ruim, tô ruim não! Eu tô, 11 12 com 202 de pinho? Isso que dá pra brincar um pouquinho. Ai, ah, tem vidro lá! Que é a bateria. a bateria? a ally acquired the eu acho que se jogar no, com ping baixo, é bem divertido, bem, porque ele é bem dinâmico e bem fluido. Que nem o Quake é. O que você faz, ele faz mesmo. Isso que eu não ensino a mecânica do jogo. aí. só quer atirar. Ah, não. Battery é 75% de Ok, você pula aqui, essa bola te manda longe. Já pegou ele. Bateria, seu carro está terminado. Faz. Peu, peu, hum. peu, peu, porra, vai no, no tiro normal nele, vi que bota é pequenininho, e a ult pronta aqui. Ganhamos. Então é isso aí galera, se vocês quiserem mais vídeos sobre Law Breakers, é só deixar aquele joia, aquele comentário, obrigado a todos que assistiram até agora, ó a apresentação aqui. Ah, não sou eu. Ah, é, eu mudei de personagem, nem apareci nesse vídeo. É isso aí, galera. Deixa aquele like. Se você é novo no canal e quer mais vídeos, só deixa aquele... Só se inscrever. Aquele abraço. Falou, valeu!